prefiro muito mais o um suicídio. Eu também, é Muito obrigado, Suplicy. A peça está formidável. A peça está formidável. Você é maravilhoso. Vocês estão concluindo aqui o, todo esse período sem censura de uma maneira brilhante. E impressionante ver o Teatro Municipal lotado até esse horário, acompanhando com muita atenção cada um dos passos tão criativos. Eu tinha assistido Roda Viva já, mas hoje está inteiramente diferente <risos> de novo. <risos> e, e a cada minuto você nos surpreende. E você sabe que eu sou muito diferente daquele homem que diz que para resolver os problemas no Brasil melhor, especialmente a criminalidade violenta, os assaltos, os roubos, os assassinatos, é preciso distribuir armas. E eu, ao contrário, acho que é preciso ter muito mais amor um pelo outro e, de, e por todo o povo. em 1516, quando o Thomas More nos ensinou, com respeito à pena de morte, que instituída na Inglaterra não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, e ele, através do viajante português Rafael Itludeu pondera muito mais eficaz do que infligir esses castigos horríveis. Aqui não tem outra alternativa, senão de primeiro tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. Portanto, Thomas More foi um dos que, há tanto tempo, fundamentou o direito de todas as pessoas a uma renda básica e universal em condição. Candidatura como presidente. E daí? E daí nós vamos cantar então? Vamos? Não, mas prezo o palheiro cantar junto dela a canção que todo Bem, é a canção do amor, quer ver como todo mundo sabe? De Tom Jobim e Vinícius Moraes, vamos lá, vocês cantem para a pessoa amada. Eu sei que e vou, vou te amar, amar. Essa música é tão bonita, ela me lembrou muitas coisas, mas agora voltando um pouco para o foco da pressa. Obrigado, sem ser vontade contra. Ah o seguinte, esse nome, Benedito da Silva, esse nome tem que ser mudado. Esse nome precisa mexer com o povão. Desde o mar. Até o João de